Eu me chamo Sabrina, tenho 21 anos, sou dito Peva São Paulo. Eu vim para imersão querendo saber que nível de inglês eu estava, querendo destravar o meu inglês, porque apesar de eu ter um, um vocabulário já bem desenvolvido, eu tinha muita dificuldade em falar com as outras pessoas, porque eu nunca me achava bom o suficiente para realmente manter uma conversa. Eu acredito que com quatro dias, é, você consegue destravar o seu inglês e você consegue sair falando sim, é, depende do seu esforço e da crença que você tem em si mesmo, se então, você acredita na sua capacidade é, e mesmo que você só saiba poucas palavras, é, com algumas simples frases você já consegue falar inglês e você precisa acreditar que você consegue, é, porque... A gente acha que há algumas pessoas que são capazes de fazer certas coisas e, na verdade, não. A gente não tem que se limitar. Nós conseguimos fazer tudo.